pão meu. É o ritmo do Olá, aqui é o Bill, e bem, eu fiquei muito tempo parado depois do meu último vídeo, então eu resolvi fazer um desafio pra mim mesmo, que é fazer 30 vídeos, todos os dias, um vídeo atrás do outro, durante 30 dias, e com isso, se a gente bater uma meta de 10 mil inscritos, eu vou pintar o cabelo, pintar o cabelo, é, isso aí, vamos vamo pintar o cabelo, para, para, para, para tudo, pintar não, vamos raspar a cabeça, segunda-feira é em live, hein? Twitch.tv barra bel, E é isso daí, isso daqui é só a introdução do vídeo. Fique com o vídeo, já se inscreve aí se você não conhece o canal. Dá aquele like, falou, valeu! Faltam três dias pra eu ficar careca, né? Então eu vou ver uns vídeos de gente careca. E todo mundo conhece o famoso Bruno, né? Então vamos ver os vídeos que ele andou fazendo. Pra quem não sabe, o Bruno é isso daí, ó. Quem aí, quem aí gosta de manga com sal? Vocês já comeram manga com sal? Manga com sal. Manga, manga verde com sal. Então vamos se espelhar nele, né? Pra ser uma ótima pessoa quando eu for careca. Laranja. É escola, o suco? E mel. Uma doçura. Com <risos> mel no lugar de açúcar. Olha que, que, que cara. Caralho, que vingou na <risos> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Meu, isso mostra que ser careca é você tá no auge da sua autoestima. Que não é por falta de cabelo que o cara tá triste, cara. O cara tem essa aura bonita. não Nossa, esse cara tem que se espelhar nesse cara. Tem que se espelhar. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Quer uma madrota, Todo mundo vai su... Posso... Hum, adivinha? É um ovo, isso? Divino que é isso? Hum? Divino que é isso? Nossa, é um ovo? ovo pô. Caipira, já tá Nossa, é cru? Nossa, velho! O cara nem fez careta! O cara é ótimo, o É meta de vida, eu quero ficar assim, careca, é, desse pessoal? jeito. café da tarde com canjica. Servido? Hum? Eu quero. Bom hum. dia, bom dia, bom dia. Bom dia Uma bom dia ótima e abençoada segunda-feira a todos. Hoje é sexta, Diante cara. Deste... Ah, será que... Será que a minha língua cabe no seu cozido? Que... Que? Eu... <risos> que? Eu vou... Deixa eu perguntar mais... <risos> que isso? Que, que é isso? isso? O diferente fala é uma coisa boa. Fala, galera. Beleza? O cara tava gravando cagando. Diferente. Estou aqui para mandar um recado. E esse recado é para os invejosos, para aqueles que se julgam bonito ou bonita. Aí é para vocês tentes, aí aqui que querem julgar o tentes, cara aí. Que tentam, com a sua inveja, destruir e impedir o sucesso das pessoas que brilham, que crescem, que têm sucesso, que têm luz na vida. Tá brilhando mesmo? Quero te dizer uma coisa, sou invejoso, sou invejosa, sou bonita. Seu bonitão, seu perfeito, seu perfeito. Que ao invés de você atrapalhar o sucesso e querer apagar a luz dos outros, tente brigar. Tente fazer sucesso com a sua beleza, com a sua perfeição. Olha. Mas não atrapalhe o sucesso dos outros. Porque você não vai ganhar nada tentando impedir o sucesso dos outros. Seja feliz, cara. Assim como eu sou. Beijo de luz. Entendeu? Meu cara, mano, cagando. E refletindo isso. Mano. Ele é o diferente! Você tem língua grande, eu já sei, mesmo assim, achei que não... De... Bem galera, esse daqui foi o vídeo, um pouquinho rápido dessa vez, pra gente ver como que é ficar careca e tomar autoestima lá em cima. Pra quem não conhece o Bruno aí, é Bruno André Diferente, em todas as redes sociais deles é isso. Então, é nóis!